Olá pessoal, vou mostrar para vocês como, como se faz a instalação do Python na sua máquina que tem o Windows é, para outros sistemas operacionais como Mac, Linux, vão ter outros vídeos disponíveis. Aqui a gente vai ver para o Windows e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser procurar aqui no Google o site para você fazer o download do, do Python. Então, para procurar, vocês digitam Python for Windows. download. Ao digitar isso, a primeira opção que aparece para vocês é a que vocês precisam e que vocês vão entrar. Então, clicando aqui, vocês vão observar... É... Só um minutinho, deixa eu abrir... Ao entrar no, no, no site que eu mostrei para vocês, vocês vão observar que existem várias versões. A versão que é usada no curso é essa versão 3.5 e essa que a gente vai instalar aqui para utilizar durante o curso. Vou clicando sobre essa opção ali do, do Python 3.5, uh, rolando a tela um pouquinho para baixo aqui. Existem os arquivos e aqui vocês vão utilizar, vão ser, vai ser essa versão aqui, ó. Clicando sobre ela, ela vai começar o download. A primeira coisa que ela vai fazer, a máquina vai pedir para que vocês escolham onde é que você quer gravar o, o, o executável. O setup. Eu vou instalar, vou colocar aqui no download mesmo, depois não vou mais precisar desse arquivo. É só no momento da instalação, mando salvar. Ele aparece aqui embaixo a evolução do do download no caso agora já terminou a, a, o download eu posso clicar duas vezes em cima dele ou então vir aqui no, na pasta do download também tem o um arquivo que eu acabei de baixar eu vou clicar aqui em cima do do python e ele abre a janela de instalação aqui aqui a opção instalar agora oh. Aqui ele pede a permissão para que ele possa instalar o programa na sua máquina. É só clicar em Yes. E ele começa o processo de instalação. Aqui ele já vai mostrando a evolução da instalação. E na hora que terminar ele vai informar que foi instalado com sucesso. Então, vamos aguardar só um pouquinho. Normalmente não demora muito. É, instalando... Uh, essa versão que eu estou mostrando para vocês, ele já instala tudo que vocês vão precisar para uh, fazer todos os exercícios uh, e tudo que é proposto dentro do curso. Então vai ter o idle, vai ter a... você pode abrir lá para fazer o teu programa, uh, fazer todos os testes necessários para você aprender bem certinho como é que faz todos os programas em Python. Vou mais um pouquinho... Espero que depois de instalar o Python vocês curtam bastante. A linguagem é muito legal, muito boa para quem está aprendendo. E também ela é muito poderosa depois também para quem já sabe programar bastante. Então é uma linguagem bem legal para vocês aprenderem. Só mais um pouquinho, já está quase terminando. fazendo a finalização da instalação daqui a pouquinho a gente já vai ter o Python instalado na máquina muito bem terminou a instalação, ele informa aqui que foi hum. instalado com sucesso essa janela agora pode ser fechada então vou fechar a janela só que ela não aparece aqui na barra de tarefas ainda, de ferramentas. Então, você volta aqui para a tela principal e vamos colocar ela disponível para que vocês tenham acesso fácil a ela. Então, clicando aqui, voltando para a tela inicial do seu Windows 10, é, você pode clicar aqui, onde tem todas tudo que está instalado na sua máquina está aqui, para facilitar a busca. A gente vai mandar procurar o Python aqui. Então, clicando aqui no Python, a primeira opção que aparece aqui é o Idle. vocês clicando com o botão direito em cima dele, aparece esse menu onde eu posso fixar esse, o ícone do Python, do IDLE é, lá na barra de tarefas, para facilitar a abertura do programa. Então, eu vou fixar aqui na barra de tarefas. Pronto, fixei. Posso voltar agora lá para o meu desktop. E aqui no, no, na barra de tarefas, agora, aparece esse íconezinho aqui, ó. É, que é o ícone do Python. Clicando em cima dele vai abrir aquela janela que vocês conseguem observar o professor durante as aulas utilizando. Então tá aqui ó. Python instalado, vocês podem fazer todos os testes. 3 ah, maior que 5 dá tá? falso. Então tem vários testes lá. Para vocês poderem. 3 mais simples vai dar o resultado. Então, todos os testes que o, que o professor vai mostrando no vídeo, vocês podem fazer aqui. E para digitar o programa, é só aparecer par, né? clicar aqui em File, New File. E aparece aqui a opção para vocês digitarem, depois executarem, conforme todas as orientações dadas nos próximos vídeos que vocês vão, que vocês vão apreciar lá no curso, olhar lá no curso. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Qualquer dúvida... Estamos à disposição. Um abraço.